Olá meus amigos bom dia boa tarde ou boa noite onde quer que esteja neste momento encontramos aqui na ilha terceira mais precisamente na praia da vitória no Jamento local temos ali pois, o link está na descrição o alojamento local onde estamos agora temos aqui por trás como estamos a ver a ilha das cabras não é? as vacas estão aqui as cabras estão ali Vamos lá ver o alojamento que nós alugamos. Fica para aquele lado, como estão a ver, as ruas aqui são bastante inclinadas. É a rua principal que passa lá em cima. E nós, a casa fica ali daquele lado. Daquele lado e temos ali o mar. Vamos lá ver agora. Empanho as cordilhas. Temos aqui um gatinho. Olá, gatinho. Como é que estás? Oh. <risos> Gatinhos. E aqui é o número 3. Esta casa é o número 3. Fica aqui. Aqui há vários alojamentos locais. Este é um deles. Estava ali a plantação de batata doce. E aqui temos figos né? e parreiras. nossa casa é esta aqui que alugamos. Fica aqui no é um sítio mesmo, porreiro. Aqui na Ilha Terceira. E temos outro gatinho ali, estão a ver, olhem para a vista, ah, bonita vista, como estão a ver aqui, alojamento local dos Açores, Angra do Heroísmo Painelzinho, um batente batente de porta, vamos ver a primeira parte de fora, outro gatinho, olha gatinho, como é que te chamas? Não, não, damos comida não é agora. Vamos estar aqui fora, temos aqui vista a vista palha das cabras, aqui também é uma parte de praia sentar aqui a comer porque bocadinha almoço. o almoço não é temos aqui uma redzinha para descontrairmos um tanque para a roupa esta casa não sei o que é isto tem esta parte esta está fechada o um tanque fornezito é bonita paisagem ao ouvido do mar um espetáculo não é então vamos lá ver o, a moradia, esta é, vou abrir a porta, a porta chave dos Açores é, O que é que acham? É, o dono deixou-nos, como é habitual, um pacote de boas vindas, de boas vindas deixou-nos, Vamos ficar aqui duas noites, é, duas noites, deixou-nos aqui o queijo miafo soriano. Deixou-nos uma manteiga miafre, está fresquinha. Deixou-nos aqui um, um leite de miafre também dos Açores. Tudo a miafre. Deixou-nos aqui um pãozinho. Um pãozinho. Milagres. Qualquer é coisa de milagres, milagres. Ok, um pãozinho. E uma aguinha da Serra da Penha. Ok. Pronto. Então, o que é que temos aqui? Temos aqui o frigorífico, temos ali gelo, micro-ondas, para fazer chás, o Ivan Madeira, para de Santamaro, temos um fogãozinho, Merry Christmas, é? tem tanto curativo. Ali uma foto, aí das cabras, Estas bebidas. E está cheias. Estão cheias de alcania Ora, de livros para ser magazine, jogos, livros infantis. E dá ali. 9.5 do Booking, é Booking.com Guest Review Award 2018. A Deguilhéu. É como é que chama esta casa. A é O que é que estão a achar? Uma televisãozinha com a internet, com o código que está atrás. Mesa para comer. Vamos lá para ver acima. Já agora estamos a, no caminho. Vamos lá subir. Ver a parte de cima. Esta é a parte de cima. Mas a de, crianças. De Aqui. Mais uma cama. Duas. Outra cama. Dá para muito pessoal. ventoinha. Escravaninha necessidade é para ligar o portátil, aqui uma vista sobre a parte da serra. Isto é o que se vê lá em baixo. E... tive uma vaquinha. Vamos ver lá em baixo, o que é que temos lá? Nós nem sequer é vamos usar a parte de cima, só somos duas pessoas, não vale a pena usar a parte de cima. Já agora podemos ver que temos aqui mais aqui, aqui os copos, os talheres, vamos ver, temos aqui mais toalhas, panos e papel e o forno, é bom, ok. Temos aqui outra cozinha, vamos ver, não é, com o forno antigo ali para meter a lenha. E com as coisas, olha, vamos ver, de aqui baixo, e os tachos, elquitares, o lixo, e em cima o que é que temos, temos ali a chaminé, olha temos, como é que isto abre é pá, já não sabe, está a enfeitar, já não sabe, ok, não sabe, pronto, temos aqui o quarto, da parte do resto de chão, que este quarto, estou a ver, é? Bem bonito, com um berço que é tiver uma criança, mais bonecos, mais jogos, cabitos, aqui é que acha que é um cheirinho. o cheirinho? Se eu mais outro book 9.3, Andega do Alhéu. 2017, o só a são campeões em lugares. O pessoal gosta tudo deste, deste alojamento. E depois temos aqui deste lado casa de banho, as toalhas, o duche. o doi chover não é? E ali embaixo e a sanita um espetáculo, assim está bem, vale a pena. E pergunto a vocês, que canais é que apanhou aqui nos Açores? Até então vamos lá ver o que é que eles apanhou aqui nos Açores. Então, o canal 1 como é habitual, RTP2, SIC, TVI, RTP Açores, como é óbvio, tinha-se RTP Açores, RTP3, a RTV nada, RTP memória e está feito! E é o que apanhece aqui na televisão pública nos Açores, está como em Portugal, menos RTP Açores E já amanheceu olá bom dia, cá estamos nós no nosso alojamento aqui nos Açores na terceira Podem ver o apartamento como é que é de manhã, a vista é? Aí das Cabras, Já estamos nós. Agora para estendida, entretanto, que isto uma de viajante, não temos muita roupa, temos que ir sempre lavando, lavando, usando, lavando, usando, mais vezes que, que aí Isto aqui é menos uma hora, no continente, em Portugal, pelo menos. Vamos sair daqui, Vamos mostrar ali a vista. Estão a ver ali como é que é o amanhecer. Aqui deste lado, o sol nasce daquele lado ali, que é a parte do. Do continente é, é Chamamos o carro ali daquele lado Daquele lado é que ficou o carro Não dá para ver bem Mas para chegar ao apartamento fazemos este Apartamento de casa, não é? Este caminho até aqui E é aqui esta esta casa Temos aqui os gatinhos Já estão a comer uns ossinhos do frango Que comemos ontem à noite bem entretidos? Estão é, bom franguinho? Estão? Dizem nada, <risos> a boca chena, se puder falar E o meu apartamento moradia é esta, esta casa aqui Estão a ver, bem engraçada, bem engraçada, aqui as figueiras Mais um, mais um dia de gravações hoje, vamos lá continuar as nossas gravações, então até já temos ali o nosso alojamento A rocha que não vale a pena estar a falar em cabras outra vez, não é? E temos aqui mais uma zona de balnear Temos aqui o nosso carro Vamos agora para a nossa caminhada Tem enxofre aí. Agora vamos lá ver ali mais de perto nasce de sol Nesta segunda-feira. diz aqui o caminho vai para baixo. Onde é que é o caminho? É por aqui para estar. Mares limpos. Ora então. Vamos lá continuar. Venha lá. Muito agradável, não é? Bem bonito esta zona. Aqui, rocha todo cimentado para o pessoal poder caminhar em cima das rochas. Caixa de polis quase até o pé da água para não poluírem. Se vale a pena. aqui. foi é isto. Escadinha para o pessoal se banharem. Vamos lá ver. E são aí umas 9 horas da manhã. que é isto? É lá. Vem, anda, parem lá. É. Agora para descer aqui é melhor descer para o outro lado. Se não escorregamos ainda ficamos aqui. Está a gravar. Estamos aqui com um trilho. Não queremos partir com uma perna, pois é um caso sério. Calma as gravações. Calma as suas gravações e meus amigos não veem o resto das gravações. Olha lá. Olha para esta magnificidade. Parece que nos escorregamos aqui. A rocha vulcânica. Como é que está esta aguinha, vá a ver, oh, está um pouquinho fresquinha. mais 9 horas da manhã, está salgada, <risos> e vamos continuar na parte de cima, como estão a ver, vamos ver o apartamento fica ali daquele lado, bem bonito, o Porto de Sol, Ele é outra aí, não sei qual é o nome dela, irei depois ver e depois irei dizer que é que é? Vamos pegar não sei para onde é o nome. Aquela, aquela zona ali Boi salve vidas ah, A ver se isto nos escorregamos aqui É que estou a escorregar Tem passinhos de lã, passinhos de lá senão não... Ainda nos esticamos aqui no chão devagarinho ah, ah. Vou dar para ali umas escadas os mais aventureiros a desceram. O mar está relativamente calmo. É calmo. Está Vê-se outra ilha lá ao fundo, como estão a ver lá aquela montanha lá ao fundo, então eu tenho a qualidade ali daquele lado. A ver, aqui de lá ao fundo, de qualidade. Iremos também ver, mas para já vamos para cima e vamos filmar mais aqui nos Açores Vamos continuar a nossa aventura uh, O preço está no ecrã como podem ver agora Eu coloquei na O um gato já entrou... Ah, Deve comer... Vamos lá ver aqui deste lado O que é que temos? E... Pronto... Espero que tenham gostado aqui da visita a este apartamento esportamentos esta casa, obrigado, aí temos aqui a Dega do Ilhéu, obrigado por assistir e aqui da Dega do Ilhéu, da Ilha Terceira, Praia da Vitória, meiaja um para todos, subscreva o canal e continua a ver os vídeos aqui dos Açores, temos vários vídeos, tudo há de melhor, temos um mapa também interativo, onde pode ver tudo o que filmámos aqui, obrigado um e para todos vós, sejam felizes!